É muito fácil. Aumentou a gasolina, culpa do Bolsonaro. Eu tenho vontade, já, já tenho vontade de privatizar a Petrobras. Tenho vontade, vou, vou ver com a equipe econômica o que a gente pode fazer. Porque o que acontece? Eu não posso, não é controlar, eu não posso melhor direcionar o preço do combustível, mas quando aumenta a culpa é minha. Bolsonaro diz que tem vontade de privatizar a Petrobras e que consultará a equipe econômica. Fala sério que tem alguém que realmente acredita que esse picareta algum dia vai privatizar a Petrobras, né? Pra quem não sabe, Bolsonaro sempre foi contra a privatização de estatais, especialmente da Petrobras Só pra vocês terem uma ideia, em um passado não muito distante, esse mesmo Bolsonaro, que hoje diz ter vontade de privatizar a Petrobras Queria fuzilar o então presidente Fernando Henrique Cardoso justamente por causa disso então esse papinho de querer privatizar a Petrobras é só mais um teatrinho para acalmar o gado que fica no cercadinho, onde ao mesmo tempo que ele tenta se isentar da culpa e se vitimizar pela alta dos preços dos combustíveis, também tenta acalmar os ânimos dos caminhoneiros que em 2018 pararam o país por muito menos. Portanto, é mais fácil esse sindicalista de fada dar uma de Dilma mais uma vez e tentar forçar na canetada a queda dos preços dos combustíveis na Petrobras, como aliás ele já fez outras vezes do que privatizá-la de verdade. Hashtag, fora Bolsonaro. Fui!